Bom dia a todos. É... Gostaria de agradecer o convite do professor Wilson. Até ontem, para mim, era Wilson. Quaresma também. Né? É mais uma vez, participando do Renanossoma, do Semi-Nanossoma. Sou Jorge Júnior, estou vindo da Universidade Federal do Espírito Santo. E a convite foi muito bom estar aqui novamente. É muito bom, é sempre bom estar aqui, discutir coisas velhas e coisas novas a todo momento. né? A nanotecnologia é bem dinâmica, não para, e só que muitas coisas são recorrentes, né? a gente sempre bate no mesmo ponto, e é importante bater nesse ponto para que ele não seja esquecido, nesses pontos, né? para que eles não sejam esquecidos. É, a ideia da mesa é falar sobre redes, eu vou muito mais além das redes, eu tento retomar um, rapidamente ao longo do da, da fala. A ideia, durante essa semana e até ontem, ontem finalizando essa apresentação, eu, eu pensei em tentar, de repente, Faz, já que é o último dia do seminário, fazer um, uma série de retrospectivas rápidas sobre o que tem sido discutido, e, sobretudo, dialogando com o que foi discutido ontem. É, intitulei rapidamente Ciência do Futuro, Dilemas, Redes e Possibilidades. Para abrir, eu gostaria só de apresentar o, o livro novamente, que foi apresentado no ano passado, Ciência do Futuro e Futuro da Ciência, Redes e Políticas de Nanociência e Nanotecnologia no Brasil. Nele está fundamentalmente trabalhado a questão das redes de nanotecnologia no Brasil, rede de pessoas e redes de cientistas. Né? O livro ele foi finalista do Prêmio Jabuti desse ano e tivemos a felicidade de ter sido classificado em terceiro lugar premiado né, com terceiro lugar do Prêmio Jabuti. É, mais à frente eu volto falar, a falar, volta a falar do livro e volto a falar em que área ele foi premiado, que, vai, que faz parte da apresentação. Não é uma propaganda, é uma proposta de discussão. É, então, eu, eu vou fazer uma apresentação bem, acho que bem um pouco lúdica sobre, sobre o que a gente está discutindo aqui. Eu trouxe uma coisa que está no meu livro, que foi até objeto de crítica na defesa da tese, que é, você falou da Bíblia e falou dos cientistas e falou de Marx, você falou de tudo. É, Para falar de tecnologia, talvez a gente tenha que falar de tudo. Né? Então, algumas inquietações. Então, eu trouxe uma inquietação lá dos... Alguns, algumas centenas de anos antes de Cristo, que está nas palavras do rei Salomão, e apliquei o meu coração em inquirir e a investigar com sabedoria a respeito de tudo quanto se faz debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela se exercitarem. Atentei para todas as obras que fa se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e desejo vão. É um pouco da discussão do livro, vaidades científicas. E é porque o coração, a conhecer a sabedoria, a conhecer os desvarios e as loucuras, e vinha saber que também isso era desejo vão. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Que é a ideia que a gente está querendo propor também a partir dos impactos das nanotecnologias, e não só dos sonhos e das coisas boas que ela certamente já vem trazendo e trará para o nosso futuro próximo. Outras inquietações é dessa ideia de que a vida imita a arte, né? ou a arte imita a vida. Queremos saber o que vão fazer, também está no livro. Com as novas invenções, queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, nas grandes populações, homens pobres das cidades, das e dos sertões, para quem serve a tecnologia. Queremos saber do Gilberto Gil, de 1976. Essa música é extremamente atual. Parece que a gente está falando de nanotecnologia. É, é impressionante. E mais inquietações, aí já no campo da, da nanotecnologia, de fato, aquelas do Drexler, que está naquele livro Nano, que quem estuda nanotecnologia acaba sempre buscando esse livro, que é um romance sobre nanotecnologia bem interessante. E as perguntas lá apresentadas por Drexler, uma longa sequência de eventos premeditados ocorreria sem nenhuma falha, o que aconteceria se essas máquinas moleculares saíssem do controle e começassem a abrir o seu caminho para fora do laboratório? E, as palavras do Regis, de fato, a maior preocupação de Drexler era que a nanotecnologia chegasse antes que as pessoas estivessem preparadas para ela. E o fato é que chegaram, né? as, nanotec as nanotecnologias já estão aí. Mas quem são as pessoas não preparadas? Aquelas que já foram tratadas aqui ao longo dessas semanas, os consumidores, que já estão utilizando os produtos bionano, para passar no rosto, por exemplo, os trabalhadores que fabricam esses produtos nano ou bionanos e os próprios cientistas, como já foi falado ontem também, que estão experimentando... A partir de nanotecnologias, no final das contas, somos todos os, as pessoas não preparadas para lidar com nanotecnologias. E por que não estamos não preparados? Eu trouxe, eu trouxe um, um, um único exemplo de um, de um trabalho que a gente fez ainda em 2009, que foi apresentado na SBS. É, sobre propagandas de produtos que se, se utilizavam ou não, que, ao menos, diziam que utilizavam nanotecnologia. né? E podemos ver claramente nas frases que se tratam de produtos dermatológicos ou de beleza. Então Essas são propagandas oficiais dos sites desses produtos, oriundo da na nanotecnologia, que visa tornar o tratamento mais eficaz, direcionado o fármaco para agir seletivamente com maior poder de penetração. É, penetra até onde, até onde esse produto penetra. Quando você encontrar um cosmético com expressões nanossomas ou nanosferas, não se impressionem com o preço. Pague, né? porque são produtos elaborados a partir da nanotecnologia e garantem resultados mais eficientes do que aqueles comuns. Então, a tecnologia é redentora. Nanotecnologia significa incorporar princípios ativos, vitamina C, antioxidantes, etc., em partículas muito pequenas, com tamanho de nanômetros. Isso na propaganda do site. Assim, eles passam através das barreiras da pele, penetram mais profundamente e têm a sua ação garantida. Invista nas novas gerações de hidratantes, como os desenvolvidos por nanotecnologia. Transforma os ativos hidratantes em micropartículas, facilitando sua penetração. E, mais uma vez, a nossa pergunta, penetra até onde? Que é isso que a gente quer saber, não é? As pessoas vão usar esses produtos porque eles realmente penetram até... É, vai mais fundo na pele, mas a questão é quem está estudando até onde eles vão, né se existe esse tipo de estudo. Então, uma pergunta a partir do que foi discutido aqui ontem também, qual é o limite entre a divulgação científica e a mídia mercadológica? Né? Como essas duas coisas se confundem? né como que a divulgação científica fomenta a mídia mercadológica ou o contrário também. Né? A relação inversa também existe e é presente. E aí, para começar, reduzindo o despreparo, a informação também lá, o Gilberto Gil já tinha preconizado. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro, por isso se faz necessário prever qual é o itinerário da ilusão, a ilusão do poder de penetrar mais a fundo na pele. Pois, se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Que é exatamente o que a gente estava discutindo ontem sobre o, o que a gente sabe, o que, até onde a mídia nos revela as coisas referentes a, as nanotecnologias. Eu queria a permissão de vocês, só para ler um, um, dois parágrafos do livro, eu sei que às vezes parece um, um pouco enfadonho, mas... Por não tenho como me, me furtar isso, que é uma interpretação da música do Gilberto Gil. O que vão fazer com as novas invenções? Essa é a pergunta típica dos críticos. Aqui, o homem comum, o público leigo, o sujeito ativo na letra do poeta, questiona o sentido de toda a tecnologia. A quem servirá essa tecnologia e aonde vai parar a humanidade com seu uso? Logo após o questionamento, um pedido. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria. Nesse momento, destaca-se o conflito entre a divulgação dos fatos científicos e as verdades necessárias ao público para que possa formar a sua opinião. Ao pedido, segue-se a pergunta quais são as implicações dessas novas tecnologias para a emancipação do homem? Quer dizer, de que forma a sociedade pode se beneficiar dos materiais, dos sonhos dos cientistas para melhorar como humanidade? Gilberto Gil também explora uma questão chave da, chave da crítica à tecnociência, a relação hermética entre desenvolvimento de tecnologias sociais e os interesses mercadológicos. Queremos saber como, quando vamos ter raio laser mais barato. Nessa passagem, podemos vislumbrar a complexidade da discussão que envolve patentes, financiamento de pesquisas, incentivos à inovação e os retornos sociais provenientes dos gastos públicos em pesquisa e desenvolvimento e ciência e tecnologia. Então a música de 76 está diretamente aliada àquilo que nós estamos discutindo, que estamos buscando refletir ao longo de 10 anos ou de 11 anos já de seminários, né? E voltando ao livro, é uma história curiosa, depois que o livro foi indicado ao Jabuti, ele ficou entre os finalistas, algumas pessoas andaram me procurando, e um repórter de um jornal do Espírito Santo me disse ah, gostaria me ligou, gostaria de fazer uma, uma entrevista ou conversar sobre seu livro, etc. E, e aí, durante a conversa, ele disse olha é um tema difícil, do qual eu não entendo nada, é difícil colocar isso na TV. Então, as pessoas não vão entender o que eu estou falando, o que você está falando, na verdade, eu não vou conseguir nem conversar com você sobre isso. Então, ele disse, ah, pensei em fazermos uma reportagem no jornal impresso. Não, ok, <risos> estou, estou à disposição. E aí, um outro fato curioso é que o livro foi indicado, esse livro foi feito, é, o fruto da tese de doutorado, está melhor que a tese, mas é o fruto da tese, doutorado em ciências sociais na rural do Rio de Janeiro, e ele foi indicado para a área de ciências exatas, tecnologia e informática. A indicação foi feita pela editora, é, realmente eu não conversei com eles porque escolheram a área de ciências exatas, talvez pelo tema nanociência, nanotecnologia. Falar, ah, isso é ciências exatas, é tecnologia. De fato, ela comunica com tecnologia, né mas, se você olhar o escopo de quase todos os outros indicados, não tem muita relação com a nossa ciência do futuro, como é discutido no livro. Mas talvez seja algo transdisciplinar. Né, o pessoal do CPDA comemorando e disse, olha, o CPDA, então, agora passa a ser transdisciplinar, já era interdisciplinar. Né? Aí eu botei ali, talvez eu mesmo não esteja preparado para essa transdisciplinaridade, com o preconceito de ele ter sido indicado a ciências exatas. Não um preconceito, um pré-julgamento né, de ter caído na área de ciências sociais. O primeiro lugar foi o livro Estrutura Atômica, Ligações, do professor Henrique Toma, que, inclusive, aparece no livro também aqui, para discutir, uma questão do público, das discussões entre leigos e peritos. E aí, para vocês verem, a, a reportagem saiu no jornal, e vejam que ele passou por uma concorrência ferrenha, né? Já que ele aparece abaixo das viagens e rituais místicos do livro de uma senhorita, muito mais interessante do que o meu livro, professor, que é finalista do Jabuti, né? como se todos soubessem o que é o Jabuti, que Jabuti é esse? É, provavelmente, duas ou três pessoas leram o Jabuti, né? talvez os, as viagens e rituais místicos foram mais interessantes. Né? É, então, continuando, e a pergunta é, mas... Se os jornalistas exatamente não sabem o que é essa coisa de nanotecnologia até o momento, ou seja, é um experimento, mas a mídia, de maneira geral, vai buscar naqueles que eles consideram especialistas para ter informação. E quem são os especialistas? A gente vai falar um pouco daqui a pouco, aqueles que são chancelados pelas instituições. Mas e a massa crítica dos movimentos sociais, né? que, de alguma forma, muitas vezes se antecipam essas questões? Também no ensaio que a gente fez, em 2000, ainda em 2009, eu acredito muito que essas coisas não tenham mudado. né? A gente fez uma entrevista com o pessoal dos movimentos sociais, dos movimentos direitos difusos, proteção ao consumidor, e chegamos a algumas é, observações feitas por esses movimentos. Né? Por exemplo, os movimentos não chegam a um acordo sobre o que é nanotecnologia, na, na, na palavra de quase todos, é um tema extremamente obscuro. E ainda é, porque o tipo de divulgação não mudou de lá para cá. Muitos desconhecem e pensam a nano como uma aplicação meramente industrial, nada tendo a ver com a agricultura, por exemplo. Então, é da indústria, fundamentalmente da indústria, dos técnicos, dos físicos, químicos, engenheiros, de maneira geral, e aqueles, aquele, aquelas instituições, movimentos que estão ligados a outros, outras brigas, né, digamos assim, não teriam que se preocupar com isso. Que as, creem que as aplicações nanotecnológicas não são reais, muitas, são palavras dos movimentos, e que não chegaram ao mercado, então não tem o que se discutir aquilo que não existe. Né? Alguns veem a nanotecnologia como algo que possibilite escolha no ato do consumo, então o cara está ciente, ele pode comprar um creme ou não comprar, então ele está protegido no ato do consumo, a decisão de consumir ou não seria, do, seria uma forma de de tornar o risco algo individual, você assume ou não o risco, mas não é isso que estamos discutindo né, a todo momento. Tem, alguns riscos não são percebidos, e aquilo que não é percebido é assumido facilmente. Ou seja, ainda há uma grande confusão sobre as nanotecnologias até o momento. Então, eu resolvi resgatar esses, esses, essas reflexões de 2009 e dizer que é perceptível que nada mudou até o momento. Talvez haja talvez uma coisa, talvez talvez as empresas tenham feito o que fizeram com os transgênicos, que, foram, que foi sair um pouco de cena a palavra transgênico, ou a palavra nanotecnologia, para despertar menos interesse daqueles interessados. E o público em geral? Né? Com, o que pensar do público em geral? E aí, assim, é, eu resolvi trazer, eu, eu disse que o, o Toma, o primeiro lugar do Jabuti, foi citado no meu livro, e eu trouxe um... Um parágrafo, um parágrafo que eu destrinchei de uma frase, de, um, de um, uma reflexão feita em um dos livros que ele tem sobre nanotecnologia, e ele diz o seguinte, para mim foi muito emblemático para fazer a discussão sobre o conflito entre leigos e peritos. Ele diz o seguinte, do ponto de vista científico, a pesquisa não deve ter limites. Do ponto de vista das consequências e aplicações, sim. Então, mas como separar? né? A, os limites da pesquisa e as consequências. Se a pesquisa não tem limites, as consequências e aplicações também não têm limites. Mas, justamente para entender as implicações, é que a ciência tem de se desenvolver. ok Não adianta ter medo. Não adianta ter medo. Tem de ter trabalho científico. O homem tem de conhecer o problema para poder avaliar os riscos. Então, eu entendo que, nesse caso, alguma coisa errada tem que acontecer. A ciência tem de ser interpreta interpretada por pessoas conscientes, coerentes e bem informadas. A população tem de ser bem informada e formada cientificamente, ou seja, qualquer outro tipo de conhecimento que não seja científico não tem chancela. No caso da nanotecnologia, a sociedade tem de conhecer os riscos, sim, mas também os benefícios, os avanços, a parte bonita. É justamente pelo conhecimento desses riscos que o homem pode atuar com racionalidade. A gente tem de rejeitar tudo aquilo que está ligado a crenças. Qualquer tipo de argumento que não seja científico, ou seja, que não seja passível de comprovação, demonstração e observação. Então, isso remete um pouco à nossa discussão sobre o conflito entre leigos e peritos entre aspas né porque aqui está claramente que existe uma opinião de que existem peritos e leigos e a gente tem discutido há muito muito tempo no âmbito da sociologia da ciência né que essa é uma separação muito esquemática bom mas aí o que acontece o resultado de visões a partir desse dessa perspectiva né isso aqui é um compêndio sobre o que está presente que esteve presente de 2000 a 2011 nas políticas para Nano, isso aqui é o um, que está em todos os textos, é o, o, o argumento recorrente em todos os textos. Primeiro, temas e áreas, é competitividade e colaboração. Competitividade, expandir e consolidar infraestrutura, inserir mestres e doutores, apoiar processos de incubação de empresas, etc. E colaboração, construir e consolidar redes cooperativas, apoiar jovens, fomentar a, a cooperação internacional em projetos conjuntos, viabilizar a aquisição de equipamentos multiusuários, acelerar o processo de desenvolvimento cooperativo e comercialização. O fato é que a gente tem visto e com a palestra do professor Fernando Galenbeck que essas ações têm caminhado, talvez no ritmo que algumas pessoas querem, mas está caminhando. Pelo menos a política, da forma como ela foi e tem sido construída, ela está caminhando, né? Então, é indiscutível que tenha tido algum avanço nesse campo. Mas a questão é: né, tá faltando alguma coisa, e isso que a gente está tá querendo. Só para demonstrar e trazer as redes, serve é o mesmo slide do, do, do ano passado: né, a política das redes na nanotecnologia e na Então, fala em redes de colaboração. A gente viu o trabalho que eu fiz, a gente percebeu, a gente provou cientificamente. <risos> através de uma metodologia científica, que a colaboração ela ocorre muito entre os parceiros da física e o que eu chamo, entre aspas, de química, que são engenheiros químicos, químicos industriais, e etc. Então Esse índice negativo significa que tem colaboração interna e externa. Todas as outras áreas, com pouca participação de laços, de ligação, ainda tem pouca... tem mais, tem, tem menos, menos entrada um campo no outro. Tem mais entrada, desculpa, um, num campo ou no outro. Né? Física e química, desculpa, quanto, me, quanto mais negativo, menos, quanto mais próximo de menos um, mais interno é um campo, né? menos colaboração tem esse campo. E onde estão as ciências so humanas e sociais? Nem aparece, porque não, tem <risos> não tiveram entrada na formatação das, das políticas ao longo dos anos 2000. E também, retomando aí a ideia das redes, né, que foram montadas... Menos interessa aqui qualquer nome que aparece, mais interessa são as cores né, das circunferências. Amarelo e azul significa física e química. Essa é a comunidade nano no Brasil, a partir da metodologia que a gente utilizou no estudo. Então, a comunidade nano no Brasil, tirando um engenheiro que está ali e um cientista biomédico, é fundamentalmente físicos e químicos. Com relação à área dura... Assim, eu, digo, eu digo no livro assim, não dá para negligenciar a competência de todos esses pesquisadores, não é? Não é isso que a gente está discutindo. A gente não está discutindo competência. De fato sobra se a gente juntar todos esses pesquisadores aqui que são todos fabulosos. Mas num campo de experimento, num campo, num olhar específico que é do desenvolvimento de materiais, de tecnologias específicas. E aí vem os resultados, né? os resultados, hoje a gente teve algumas informações sobre patentes do laboratório de Nano, mas esses resultados foram os resultados de 2000 a 2011. Né? Vejam que eu, eu coloquei em amarelo, em destaque, que, é, que são as empresas privadas estrangeiras no Brasil com prioridade de pedidos de patentes no exterior, ou seja, estão trazendo, estão trazendo as patentes do exterior e pedindo patente aqui. 66, que é um número extremamente alto, que, se você somar todos os outros, a gente não chega a esse número, ou chega a um número muito baixo das patentes nacionais, dos pedidos de patentes nacionais. Seria 74 a 50 e pouco. Então, tem mais pedido de patente internacional do que nacional. O que é ruim, né? Nunca acaba. Bom, mas esse é um olhar, não sei se é ruim também, vamos, bola para frente. E aí vem a pergunta: a pergunta é a seguinte, o Brasil está perdendo o bonde da história? Depende do olhar, depende do ponto de vista. Eu já já deixei de. Eu achava que sim, a gente está perdendo o bonde da história. Aí eu, eu resolvi mudar de, de, de resposta. Eu acho que minha resposta não. A gente não está perdendo o bonde, o bonde da história, pelo simples fato. O bonde nunca passou por aqui. Nunca estivemos sequer perto da janela desse bonde. Esse é o fato, desde, desde a década de 50 a gente está discutindo competitividade da indústria brasileira. A gente está sempre atrás. Né? E eu acho que a gente está muito atrás agora com a nanotecnologia. Né? Por mais que a gente tenha feito, tenha, esteja fazendo coisas de ponta, a questão é a China, os Estados Unidos, o Japão, estão muito à frente do que a gente está fazendo. Então, a gente está perdendo o bonde, não, esse bonde a gente nunca vai encontrar, esse bonde. Não é um pessimismo, é uma constatação. Desde a década de 50, a gente está fazendo, a não ser que haja uma revolução científica no Brasil e em outros países que, há, né, uma <risos> que a gente diz, a tecnologia avança e a, tec e a tecnologia volta, mas só volta com catástrofe, guerra nuclear, tsunami, ou outras coisas desse tipo. Fora isso, a distância vai ser sempre bastante grande. Então o bonde aqui nunca passou. Mas e o que fazer sem o bonde, né? Esse bonde da competitividade, com, com, como fazer sem um bonde ficar sem história, né? O bonde da história passou, a gente vai ficar sem história? Minha resposta é, é aqui que a gente chama os nossos devaneios lúcidos. Minha resposta é construir nosso próprio bonde, só que um outro tipo de bonde, não um bonde da competitividade. Construir um bonde democrático, da democracia, da sustentabilidade, um, um bonde mais harmônico. Né? E aí, uma das nossas reflexões. A ideia é a seguinte, nunca competimos por meio de inovações tecnológicas industriais. Esse é um fato. Eu falo isso enquanto economista, tá? não enquanto cientista social, enquanto alguém que já olhou muito o desenvolvimento industrial no Brasil. O fato é, nós nunca competimos... Com os países grandes, pode ser ah, a gente competiu com países em desenvolvimento, mas com os países grandes, a gente nunca competiu por meio de inovações tecnológicas. E nem por isso não deixamos de melhorar ao longo desses 50 anos. Né? Então, a gente tem, né, temos alguma história. E, e, e a ideia é assim, para onde levar essa história. Um exemplo da confusão sobre competitividade, entre outras coisas, sobre o que é desenvolvimento... Né, Está na própria política, e essa reflexão eu trouxe também no ano passado e eu trago de novo, que eu acho que ela é fundamental. Isso está nas políticas sobrenatural no Brasil, as políticas de desenvolvimento industrial e desenvolvimento produtivo no Brasil. Que é o seguinte: quando se fala em riscos, essas são as minhas palavras, tem-se como referência aqueles ligados à crise financeira. Então, a ideia é que a gente tem que proteger a indústria nacional para que não seja vulnerável às crises financeiras do exterior, que tenha competitividade para concorrer com vários outros países. Quando se refere se à saúde, trata-se da dinamização do complexo industrial da saúde. Não está se falando em saúde do trabalhador, não está se falando em desenvolvimento daquilo que se faz na Fiocruz, por exemplo, está se falando do complexo industrial da saúde. Agora, o que é esse complexo, eu ainda não sei. E, quando trata de trabalhadores, refere-se à necessidade de sua colaboração com empresas... É, empresas e governos, a fim de promover o sistema produtivo. Também nenhuma referência à proteção dos trabalhadores. Né? Em resumo, o risco é financeiro, a saúde é um negócio, e o trabalhador é um recurso humano que precisa ser treinado para aumentar a sua produtividade. Assim, não teremos uma boa história né, com essa conclusão. Uma proposta para a rede, uma proposta para o que está sendo discutido aqui no seminário, né? que se chamam de devaneios lúcidos. né? Eu não sei se a palavra militar é adequada, mas também politizar não tem sido adequada, já que, né, mais do que informar, envolvimento, ação, não tem sido adequada. Talvez fosse adequada, mas não tem sido. Ativir, né, agir, ativismo. Então, agir por uma política brasileira de nanotecnologia, inclusiva, sustentável, socialmente justa e, sobretudo, segura. Isso é uma proposta mesmo, para talvez aqui, a partir dos, dos grupos e das pessoas que passaram por aqui, a gente for, formatar ações nesse sentido, dialogando, sobretudo, com o pessoal do direito, que tem coisas interessantíssimas, é, sobretudo do ponto de vista da instrumentalização dessas coisas para que elas sejam pragmáticas, né? para que a gente entre no pragmatismo, que ele é fundamental. Ainda como devaneios lúcidos, agir ou militar para que as pesquisas financiadas pelo governo brasileiro tenham um foco em inovações abertas e colaborativas. Pensei algumas coisas depois do que eu vi na palestra do professor Gallenbeck. Tenham um foco na saúde, saneamento e meio ambiente. Na segurança do trabalho, na alimentação e na energia, e que esqueça essa história de competitividade da indústria nacional. Acho que a gente tem que competir internamente com aquelas coisas que pressionam o bem-estar da população. É, então, há, pra, por fim, que a palavra, que a ultrapassada palavra competitividade possa ser substituída pela nobre e anciã palavra bem-estar. Bem Bem-estar da população, não vou nem chamar de bem-estar social, porque ainda existe crítica sobre isso, mas bem-estar da população. É, essas eram as palavras, obrigado e até breve. Bom, agradecemos ao doutor pela nobre exposição. Eu tenho apenas um questionamento... Uh, relacionada à questão dos movimentos sociais que o doutor citou ali, uh, são foram entrevistados movimentos relacionados a lutas por interesses difusos. Né? Uh, eu gostaria de saber exemplos dos movimentos que foram entrevistados, para a gente ter uma ideia uh, do que, que, até mesmo na sua própria pesquisa,. Uh, o que o doutor entende por direitos e interesses difusos para a gente entender um pouco da conexão entre as nanotecnologias e esses movimentos? Bom, é, gostaria de assim, dizer que foi um trabalho em 2009, foi um trabalho bem experimental. Né? Então, foi, chamei de entrevista, mas foi mais uma conversa que a gente teve, às vezes até bastante informal, para não assustar o pessoal sobre o que eles pensavam sobre o tema da nanotecnologia e biotecnologias. Né? Então, a gente conversou com o pessoal do, do IDEC, do Neide, do, do, do próprio MST, e outras que não me, não, não me lembro agora. Né? A ideia era, era... Vamos lá, quando a gente discute, discute com o público que chamam por aí de leigo, realmente as pessoas, a palavra nanotecnologia assusta. né? Vamos lá para aquele pessoal que está mais antenado com, com os temas relacionados à a, a biotecnologia, aos transgênicos, sobretudo com, com essas pessoas que estavam discutindo bastante envolvidas é, com a discussão sobre transgênicos. E aí, quando chegou a palavra nanotecnologia, eu falei, esquece isso, a gente não deu conta dos transgênicos, a gente está perdendo a batalha com relação aos transgênicos, e a gente não tem fôlego para entrar, a gente nem sabe o que é isso. Aí começaram algumas respostas mais, assim, não, acho é, é que a gente pensa, isso é mais ligado à área industrial, não tem a ver com agricultura, então, vamos ficar, vamos ficar aqui na, na questão do, dos transgênicos. Assim. Não é uma crítica, né, aqui foi só para mostrar que, que o tema, que a gente pensa, é publicização disso, informação... Paulo já teve um projeto de informar né, a sociedade sobre as nanotecnologias, é muito difícil, né, que as pessoas que estão discutindo tecnologia têm dificuldade de, de entender. Então, direitos dos consumidores, movimentos dos trabalhadores, e, entre outras instituições, eu acho que até o, o ETC Grupo foi... A gente conversou com o pessoal também do... Caramba, do... Não foram, não foram muitos, mas foram vários e diversos. Assim, como eu disse, uma conversa mais informal. Não teve um, um, alguma coisa semi-estruturada para fazer um balanceamento estatístico, mas foi colher opiniões e ideias do que eles estavam pensando. Não, sim. É que era o Alexandre, o Alexandre estava na frente. Bom, eu ia fazer a pergunta para o Galenbeck, mas acho que é melhor levantar a questão, isso fica até mais interessante. É que, como eu já falei, eu sou o Plano B aí do Paulo, da Ana Yara, para os programas da segunda-feira, das 11 ao meio-dia, né, é da, da PESP, Associação dos Professores do Estado de São Paulo, e na terça-feira, com o IEP, né, que é da... 15 às 16 horas, né? E aí eu já fiz programa de, como eu já disse aí, de agricultura, vários, guerras, esporte, é, veículo, energia, água, tudo mais, né? E aí eu fico sempre na dúvida, né? E aí eu fico enchendo o saco do Roberto Rodrigues, que é o ministro da Agricultura do Lula, né? Falando da tecnologia, o Busa na Folha que é a Folha propõe notícias que eu acho que tem nanotecnologia e, e não aparece nada. Né? Então, eu ia perguntar, era um, era esse, se existe, ah, qual a participação das nanotecnologia nas impressoras 3D? É uma dúvida que eu tenho, eu fico pesquisando, mas não chego a dúvida nenhuma. É, em que estágio de desenvolvimento estaria, a, a, a manufatura molecular uh, de coisas, né? em especial, se haveria uma perspectiva, isso é perguntar para ele, no horizonte da manufatura molecular de alimentos e fibras, ou se não há horizonte nenhum para essa, essa coisa da agricultura. Né? E se existe, qual a participação geral das da, da nanotecnologias nos drones, né? isso porque uma vez eu reclamei na Folha e tinha uma notícia sobre drone, tinha uma notícia sobre ah, 3D e tinha uma notícia sobre um catalisador de cana-de-açúcar, né, dele, entendeu? que é para mim tudo era, era nanotecnologia e não aparecia a palavra nanotecnologia. Bom, as perguntas bem específicas, para o Professor Galenbeck, né? Então <risos> acho que foi mais a título de reflexão. E queria endossar com força a proposta que você fez de da rede, tomar uma posição, porque exatamente a dificuldade que eu tenho é de chegar para a Folha, eu faço crítica, mas eu chegar para a Folha e falar ah, está errado isso aí, a, a, qual é a, a posição da rede em relação à nanotecnologia? É essa aí que você falou muito bem, né, que essa coisa da competitividade não tem nada a ver com isso. A gente... Já discutimos o Paulo, mas nunca tomamos posição. A nanotecnologia, a gente quer é uma e seja bem boa para o Brasil, né? E a gente sempre fala o um negócio do doutorado e o pesquisador aí puro, ele é mais, vale mais para ele fazer um, publicar um artigo numa revista internacional famosa, vale mais o um doutorado, né? o Alexandre estava na fila. <risos> Alexandre. No, Silva, visto o Sebastião. Parece Bueno, en primer lugar, discúlpame por hablar español, no no sé todavía hablar portugués, pero voy a tratar de hablar un poco despacio. Eh, bueno, es en primer lugar quiero decir que Tu trabajo me parece increíble, me parece excelente, me parece una propuesta muy interesante, muy innovadora. Y este, lo que quería preguntarte era un poco más sobre qué es lo que estas redes, esta, esta, esta ausencia de la política, estas, estos problemas, qué dicen de la, eh, de, la de la, sociedad, ¿no? qué dicen de la modernización, qué dicen de, ra, de la racionalización. ¿no? Porque, por ejemplo, en, en mi país... Este, eso no se discute para nada ¿no? Eh, no solo en nanotecnología sino en ciencia en general es nada lo que se discute este, los científicos son pocos el financiamiento es reducido no hay congresos, no hay reuniones no hay nada de esas cosas este, Y la verdad a mí este, me llama la atención qué es lo que como, como país ou como comunidade, não? Que é o que que é o que diz essa ausência desse de de debate, dessas desas de este interrogantes, não? Que é que é o sea ou seja, essa ausência, el debate, que é o que, que é o que quiere dizer, O Que qué que significa? Sebastian, se é, entende bem o português, né? Vou falar mais devagar, já que você teve a gentileza de também falar um pouco mais devagar. É, quando a gente fala em ausência, né, não é que não existe o debate, né, já que a gente está debatendo e está sendo debatido. Eu acho que houve uma antecipação. A criação da, da Renanossoma foi uma coisa muito interessante, porque ela veio em concomitância, veio ao mesmo tempo dos principais desenvolvimentos e das principais políticas de investimento para a área de nanotecnologia. Então a proposta era debater antecipadamente as coisas para que a gente não tivesse problema. A proposta é extremamente nobre, né? Que vai contra a ideia daquele parágrafo que eu li, dizendo assim, o, o risco precisa existir, né? Precisa acontecer, é, assim, é tradução, precisa acontecer alguma coisa. A, a ausência da, dessas discussões que a gente tem feito nas políticas e o que eu discuti né, ao longo da e ao longo da tese é justamente pela forma aí a gente tem que entrar no campo mais sociológico que a gente eu trabalho um pouquinho rapidamente com o bordier na questão dos campos científicos que buscam a sua o, o, sua legitimação o seu espaço e é impressionante como é assim nenhum, sem nenhum juízo de valor mas é impressionante por exemplo como no brasil é, aí a partir da década de 50, os físicos ganharam uma proeminência muito grande a partir da ideia do desenvolvimento da energia nuclear né, no Brasil. E depois veio o governo militar, e, e os físicos ganharam um espaço bastante grande nesse sentido, é, como como um grupo que poderia desenvolver soluções para alguns problemas do desenvolvimento brasileiro. Isso é, muito, isso é muito interessante. Só que a questão é que aí a, a política de desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, sobretudo a política de nanotecnologia nos últimos tempos, ela é marcadamente uma política fechada. Ela é, ela é criada, ela é, é gerida, criada, gerida, né, movimentada de forma geral com produtos e projetos, e é chancelada... Por poucos, por poucas pessoas e por poucas áreas do conhecimento. Para alguns campos, isso não tem nenhum problema. Só que para a área de nanotecnologia, e a proposta de discussão da Renanossoma, tem, grande, tem grandes problemas, porque não é uma aplicação em energia nuclear. É uma aplicação em energia nuclear, em desenvolvimento de cosméticos, em desenvolvimento de remédios, em desenvolvimento de vestimentas etc., a ausência da a ausência da sociedade ou são duas coisas a primeira sim, é o desconhecimento mas é o desconhecimento ele ele é, ele é geral pela essa complexidade do tema a segunda é a ausência é a dificuldade de entrada a ausência pelas barreiras à entrada dessas discussões que a gente tem feito aqui nas políticas públicas da área de nanotecnologia eu chamo de política pública propositalmente, né, porque a gente não pode deixar de dizer que política científica e tecnológica é política pública. Entendeu? Então, é a ausência, a falta de entrada. Por isso que, no final, eu tentei pensar em alguma coisa pragmática, e eu acho que o pessoal da Unicinos pode contribuir bastante, já que tem uma tradição de pesquisa nesse campo, de como formatar ideias pragmáticas e como buscar... Os buracos nessas barreiras para que essas ideias penetrem as próximas políticas, as próximas, as próximas coisas. Se, se a gente garantir, por exemplo, que 60%, 70% dos recursos sejam aplicados em desenvolvimento na área de saúde, meio ambiente, segurança, não segurança nacional, a segurança do trabalho, isso já é, já é fundamental. Né, juntar toda, todo esse conhecimento já consolidado, que para mim já está consolidado. Né? A partir de agora, a gente vai começar a tentar entrar nesses espaços. Primeiro eu queria parabenizar o professor Jorge Júnior aí pelo lançamento do livro aqui de público. A gente sabe como é que é duro fazer um livro, preparar e tal, ser aprovado. E dizer também que gostei muito do do seu conceito de devaneios lúdicos, apesar de achar que fundamentar com Gilberto Gil fica meio assim meio fraco em termos teóricos, mas ah, é, o devaneio lúdico eu achei muito interessante e, e queria fazer uma mais do que uma pergunta, uma provocação amiga, assim, um fogo amigo, vamos dizer. né? É melhor você receber essa pergunta de mim aqui na rede do que em um outro lugar que você for apresentar. É, com relação ao bonde da história. Partindo do pressuposto que nós vivemos num modelo capitalista, como a gente já sabe, o Paulinho falou, e que, por trás dos desenvolvimentos da tecnologia, e por trás do, da economia, por trás de tudo isso, está a força do capital, eu concordo com você que esse bonde da história é um argumento para cooptar a gente para entrar nessa competição. E acho a sua proposta muito boa, aliás, eu não achei, conforme o Sebastião disse, eu concordo plenamente com o Sebastião, que a sua proposta é muito boa, desfocar dessa história de competição internacional, que realmente a gente naquelas tabelas, a gente vê que o negócio, a gente está lá embaixo, é, e focar nos problemas que a gente tem nas mazelas e tudo mais, eu concordo. A provocação que eu queria fazer para você é o seguinte: se a gente conseguisse fazer isso, a gente corre um risco que é passar a ser na esfera global, na esfera capitalista, a ser só consumidores de produtos nanotecnológicos, serviços nanotecnológicos. Ou seja, se nós abandonamos essa competição, definitivamente e trabalhamos focado, que eu acho uma ótima ideia. Nós, a médio e longo prazo, estaremos fadados irremovivelmente a ser apenas consumidores de produtos produzidos por outros países, protegidos por patentes, e a gente vai estar sempre pagando. Vai usar um remédio? Paga. Vai usar um remédio. Então, eu acho que, talvez, não sei, fica essa provocação para você, talvez a gente tenha que fazer isso que você disse, mas sem abandonar, de alguma maneira, essa competição internacional, mesmo que seja desleal, eu acho que a gente vai ter que continuar competindo dos dois lados. Vou tentar ser breve para não. Mas eu vou ter que falar algumas coisas rápidas. É, a gente sabe a principal justificativa não, não a principal, né? uma das justificativas para que nós promovêssemos o processo de industrialização no Brasil eu falo a partir da década de 1950 porque foi, falam da década de 30, mas de 30 a 50 não teve nada, a partir de 1950 foi justamente o fato de que tem uma tese cepalina, a tese da cepal, da deteriorização dos termos de troca, né? Os, os alimentos que nós exportávamos caíam de preço e o que a gente importava subia de preço, né? Então a gente estava se perdendo nessa coisa e a gente resolveu então é, fazer o processo de substituição de importações. A gente fez esse processo de 50, 60 até 70, ainda início dos, 80's, dos 80. Bom, o resultado disso, a gente continua vendendo soja, é, arroz, não, arroz, não, mas café, suco de laranja, minerais, e etc., commodities em geral, e continua comprando os produtos da tecnologia. Então, a questão é assim, eu acho que a gente não resolveu correndo atrás do bonde da história a industrialização brasileira, a industrialização dos países latino-americanos de maneira geral, que era a proposta da Cepal, não resolveu essa questão. Talvez alguns países isolados, aí talvez tenha alguns exemplos, mas a gente não está vendendo nada com valor agregado. Especificamente para a nanotecnologia, eu acho que justamente pelas promessas a gente consegue dar um salto que é exatamente começar a resolver problemas que se criaram com o desenvolvimento industrial na área de saúde, na área de desenvolvimento, na área da alimentação, na área essa questão da, da urbanidade precária no Brasil, né? Talvez a gente consiga, consiga encontrar soluções a partir da nanotecnologia, se a gente olhar a política pública para dentro. Agora uma questão que eu estava pensando por outro lado rapidamente é Talvez um modelo, esse modelo do laboratório nano, né? Que a empresa, a empresa privada, tinha que contratar uma empresa dos Estados Unidos, por exemplo, do Japão ou da China, e pagar por um experimento qualquer, por um desenvolvimento qualquer. Bom, se a gente tem um laboratório desse, por que não? Olha, está aqui o espaço, você paga certamente um preço mais competitivo que lá fora e desenvolve o que você quiser. A gente criar esse, esses espaços como estão sendo criados. Mas que o tipo de entrada não seja um tipo de, de entrada, digamos, promíscuo, né? A empresa vem, usa o que quiser, depois sai, faz a patente com, com o pesquisador Y e, e vambora, e a gente vai comprar de novo esse produto com patente, etc. É, não sei, é também, mais uma vez, deu maneiros lúcidos, né? Ou lúdicos. Né? Deixa eu botar uma colher nesse, nesse debate aqui. O Alexandre, é, o argumento de quem está no poder, hoje, desenvolvendo nanotecnologia é exatamente esse. Não perder o bonde da história para não ficar importando produtos, só importando produtos com nanotecnologia. Qual é o rolo aí? E aí, eu acho que é, você, no meu modesto contribuição, você contribuiu bastante com esse negócio aí, de a gente tirar esse negócio da competitividade e refletir em outra direção. Então, qual é a questão aí? Primeiro, é, e basicamente a China tem um papel importante nisso, há tempos passados, quando a gente exportava as commodities, recebia 100, e quando ia comprar os produtos industriais, custava 140. Então tinha um déficit na balança comercial. Hoje, com hoje, há um tempo, né, nesse século, quando a gente exporta commodities, sem quando nós vamos comprar os produtos industrializados, nós gastamos 70. Então, a entrada da China teve um papel importante nas duas pontas, no, no, na elevação dos preços das commodities, a alimentos e minerais, etc., e, no, e na baixa dos preços de produtos industrializados. Então, é essa circunstância que nós estamos hoje. Isso, esse fato não justifica, né, a priori, dizer olha, nós não temos nada a ver mais com a indústria, se for da indústria brasileira. Perfeito. E vamos nós tocar porque a relação comercial hoje é melhor é essa. Não é, não justifica. Agora, justifica nós pensarmos numa indústria e pensarmos na contribuição da nanotecnologia, voltados não para o processo de competição etc, voltados para a construção do nosso bonde voltados para a construção do nosso bonde. O nosso bonde tem muito a ver com a nossa biodiversidade. E eu pergunto, o que é que o desenvolvimento das nanotecnologia no Brasil teve a ver com a nossa biodiversidade? Nada. Ou muito pouco. Perfeito. Por quê? O porquê, no meu entendimento, é uma causa geral, porque quem faz nanotecnologia quer publicar o seu paper no journal, no physics review, e o physics review não está interessado em qualquer coisa. E, principalmente, não está interessado em coisas que dizem respeito à nossa biodiversidade. Então, eu aqui manifesto minha adesão a essa proposta de construir o nosso bonde perfeito, construir o nosso bonde. Que aí você vai ter, evidentemente, que vai ter conflitos, né? Porque o nosso bonde no plano industrial não é esse parque industrial que está aí, né? Perfeito, então, evidente que terá conflito, evidente que terá conflito no que fazer com o dinheiro público em nanotecnologia mas acho que essa é uma proposta muito interessante da gente levar à frente. A Tânia estava pedindo também, como a Tânia não falou, depois... É bem rápido, e eu vou pensar não só em termos de nanotecnologia, quando você diz, vamos numa outra direção, eu acho que a gente ia matar a pau uma charada. Veja quantos países similares ou até em situação mais drástica que o nosso nós temos no mundo, chamado que ninguém mais chama, terceiro mundo, o lado menos favorecido, é os de baixo, exatamente, os de baixo. Vocês imaginem que coisa exponencial, não é você começar a pensar, a desenvolver tecnologias nano, e até as que não são nanos, pensando no nosso bem-estar, para poder ter, sim, uma autonomia em relação aos demais. Ah, nós vamos criar um bonde muito mais poderoso, que vai nos ajudar e vai ajudar os outros. É uma outra percepção, de economia, de desenvolvimento e etc. Matou a pau. Bom, eu só queria corroborar com o, com o debate aqui com uma observação. Quando a gente pensa uh, na questão de desenvolver uh, as nanotecnologias no Brasil no sentido do bem-estar, a gente não está apenas resolvendo problemas. A gente não pode esquecer que uma das bases do da, da própria regulação do patenteamento é não apenas desenvolver produtos, mas também processos e na própria resolução desses problemas, o que fazer com, com os nanoresíduos ou como utilizar as nanotecnologias para o bem-estar humano, enfim, resolvendo esses tipos de problemas, a gente está criando também aquilo que o Nicholas Luhmann chama de parachute technologies, né? Tecnologias de paraquedas que são tecnologias justamente para resolver riscos proporcionados por outras. E isso é algo a ser explorado pelo Brasil também. Então, esse bem-estar não nos, não nos transformaria apenas em consumidores. Muito pelo contrário, nos transforma em produtores por outro lado. A gente pega um bonde que vem no sentido contrário, digamos assim, mas, no contrário, num bom sentido também. Né? Precisamos dessa via de mão dupla no desenvolvimento histórico das nanotecnologias e com certeza a proposta do doutor é muito válida nesse sentido, até quando a gente analisa questões de patenteamento, por exemplo, que é apenas um pequeno campo do, da regulação jurídica. Né? Eu queria agradecer as contribuições de todos e, como disse, foi uma proposta de devaneios lúcidos, mas que eu acho que tem materialidade. Talvez a gente não faça em uma ou duas semanas, um mês ou seis meses mas eu acho que se a gente começar a construir com um espaço específico de colaboração entre as pessoas, os instrumentos adequados de entrada nas políticas, adequados e pragmáticos né, de entrada nas políticas, acho que a gente vai pode caminhar nesse sentido, sim. Eu Acho que a Renan soma tem uma história assim absurdamente grande e importante e que não pode ficar só no campo das ideias, né? Que esse não era o objetivo, né? não era uma rede de só de pesquisa, era uma rede de, de movimentação. Né? Eu lembro quando estava no CPDA, a professora Fátima Portilho me disse, por que você não estuda a Renanossoma? Porque a Renanossoma é uma coisa que não é uma rede de pesquisa, não é um movimento social, não é, não é, tudo, não é, tudo, não é nada disso, mas é tudo isso ao mesmo tempo. Então, é uma coisa fabulosa. Né? Então, obrigado mais uma vez a todos.